Estamos ao vivo em Santa Catarina, um lugar muito gostoso. E hoje eu estou com a minha amiga, a beleireira da melhor qualidade, Andréia. Como é que você está, Andréia? Tudo bem? Como é que está o clima por aí? No nosso Brasil... No sabe? momento está chovendo, está frio. Está frio? Ô, oh, terra para tá esfriar? hein? É. André, muito obrigado por você estar me atendendo hoje. Nós vamos falar com o público do painel atual, um assunto bem pertinente: saúde capilar, beleza da mulher. Hoje você vai dar um banho de loja na né, gente, um banho de beleza. As mulheres uhum. vão adorar e os homens muito mais, né? Porque a gente gosta de ver mulher bonita, né? Então. Com você... Conta um pouquinho da sua história pra gente, André. Então, eu sou cabeleireira, comecei com 19 anos a trabalhar em salão. Eu já estou já com 26 anos de salão, como cabeleireira e manicure também. E aqui a gente faz de tudo um pouco, né? Corta cabelo, escova cabelo, pinta cabelo, é... maquiagem, penteado. Eu sou a cabeleireira Severino, faço de tudo um pouquinho. Muito bom, mas a gente entrar na Severino, <risos> vamos continuar um pouquinho mais com André Machado. André, você é descendente de italiano alguma coisa? Porque você tem um traçado de italiano forte, você tem? É, eu não sei, a, meus pais nunca falaram nada. Eu brasileira mesmo. Só é. se lá bem atrás. É, você tem um traçado forte, Os né? Porque seus olhos são claros. Seus olhos são claros. São. Tá. Né? Tá. É. Os olhos verdes. Muito bem. <risos> Os olhos verdes, é... é. Aqui está bem mais colorido, né? Mas são verdes, sim. Tá verde. Andréa, e me é. fala uma coisa. Criciúma é um lugar bonito porque eu fiquei de passar por aí e não consegui. Criciúma é, tem tem praias bonitas não tem muito turismo eu acho assim né mas é uma cidade boa para se morar eu gosto tem tem um time de futebol aí não tem Criciúma tem é tem o um time do Criciúma é é desses lados então. e é forte uhum. você é Criciúma como é que fala como é que fala quem torce pro Criciúma não é o quê ah, e torce para o tigre, né? É um tigre? O oh, tigre! É bravo! Não, é. e coincidência <risos> coincidência que eu gosto de tigre, né? Sou louca por tigre. É, o destino, né? Porque, por exemplo, <risos> eu gosto de mosqueteiro, mas eu nasci no, na cidade do Corinthians. Corinthians e Itaquera. Eu não sou muito fã de mosqueteiro. Tá. Então, você vê como é estranho, né? O oh, Andréa, e, e em relação ao, ao seu salão, em relação ao seu salão, ele está quanto tempo já, o, o estabelecimento? Hoje, é, eu tenho meu salão há 14 anos num ponto só, é, próximo à minha casa. Certo. 14 anos. 14 anos, aqui, no mesmo local. Mas já é bem conhecida, já é, como diz o outro, figurinha carimbada aí, né? Já, já. O meu salão serve de referência. Ah, muito bem. E como é que tá a clientela? Quando eles vão te Olha, procurar, a... o que, que eles estão procurando em você? É, hoje eu faço muito escova progressiva, né, que a mulherada gosta de alisar os cabelos. E também é, tintura em geral, corte. As unhas também, que eu tenho uma manicure que me ajuda aqui. Que ela faz as unhas, é, alongamento em fibra de vidro, que é a febre do momento, né. E aí nessa parte a manicure ah, é? faz, eu não, não faço, é, eu não faço os alongamentos. Eu só faço a unha tradicional, né, esmaltação tradicional, cutilagem, mas aí a parte de dessas, porque demora muito, assim, como eu já trabalho com cabelo, não dá para associar aquele tipo de trabalho das unhas com o cabelo. Porque, por exemplo, uma progressiva, eu te levo três horas para fazer. E, a, e as unhas de fibra de gel e fibra de viso também. É esse tempo de, de trabalho. Deixa, deixa eu te fazer uma perguntinha antes da gente entrar na, na, na área do, do, da saúde, do, do cabelo, né de algumas técnicas, técnicas de beleza. Que você hoje vai nos dar umas, algumas dicas bacanas. Antes, eu tá. gostaria de falar que você está é. conversando com alguém do outro lado do oceano, você sabe bem disso, né? Nós estamos falando é. com o público... Que está no Brasil e aqui no Japão. Eu estou falando com uhum. a cidade de é, Oyama, no estado de Tô-Ti-gui-quem. Né? Ele fica em alguma ilha aqui do Japão chamada Honshu, né? na região de Kanto. Então, para quem perguntar com quem você está conversando, você passa toda essa informação aí. A falar ah, é da esquina aqui? Não é, não. É uma esquina mais longe. É, e dizer, né, para as pessoas que também não sabem, que eu e André temos uma amizade ao longo de três, né? Vamos falar assim, né, André? Três anos, né? Sim. E foi por uma três ocasião anos. muito interessante. E, e você quer conta ou você conta? Deixa eu contar. Então, conta. Posso contar ou tu queres contar? Eu conto. <risos> então, eu, eu fui visitar meu, meu irmão há três anos atrás no Mato Grosso e daí na volta que eu tava voltando embora eu peguei um ônibus em Uberlândia e eu sentei do lado de um senhor <risos> e daí eu tive que aturar ele em quantas horas 12 13 horas nós viajamos junto no ônibus Foi. Foi daí ali a gente ficou amigo um contou a história para o outro é esse senhor aí tinha nome viu <risos> É esse ah, senhor aqui, ó. É esse, esse senhor chamado Cláudio, está aí. Esse, esse quem vos fala, esse quem vos fala. Esse fala. E eu, que vos fala. Mesmo que você não esteja ouvindo bem, André, ou isso, Sim. É, foi muito agradável te conhecer também pessoalmente, você foi uma pessoa muito atenciosa, é, uma amiga mesmo. É, tomamos café junto em algum lugar lá do, do, do não sei, Paraná, eu já estava mais perdido que cego em tiroteio. Mas foi, foi muito agradável, foi muito agradável. Uhum. E tanto que a gente se fala até hoje, né? Sim, somos amigos até hoje. Então, é uma honra, é uma honra muito grande poder estar tá te vendo depois de três anos. Três anos. De novo. Né? De novo. Uma circunstância totalmente oposta, né? Totalmente. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na questão... É, nós vamos entrar na questão... A questão da, da área que você domina, eu só admiro o cabelo, eu não tenho cabelo, mas acho lindo quem cuida dos cabelos, né? Ah. Você está com o seu salão de beleza, né? Porque muitas vezes a gente fala Sim. assim, a cabeleireira, mas a cabeleireira, Sim. ou cabeleireiro, ou profissional da área da beleza, ele representa muito mais daquilo que a gente consegue enxergar. Então, é, eu como homem, que não entendo, eu, eu sou leigo no mundo, quando uma pessoa entra no salão de cabeleireiro, ele entra com uma esperança, e a maior esperança de um desejo, né? É um desejo uhum. de mudança. Você consegue Sim. identificar isso nos seus clientes, quando ele chega? Ah, com certeza, né? É, como eu sempre eu sempre fui muito comunicativa, né? Então, até por isso que a gente, eu consigo fazer amizade fácil. Então, quando os meus clientes chegam no salão, eu tenho que conversar com eles, né? Eu tenho que saber é, o, por onde ele passou. É, se ele veio de outro salão, né? se ele fez alguma coisa em casa no cabelo. Então, eu faço uma anamnese do cliente. Eu tenho que conversar com ele para saber com, como é que ele chegou naquele estado do cabelo. Às vezes o cabelo está frágil, às vezes o cabelo está quebrado de química. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conversar com ele. E como que é E como que é, vamos supor, eu não te conheço, estou indo pela primeira vez no seu salão. Quando é, a pessoa chega e fala assim, por exemplo, que nem eu, né? Se você tá. me ver, eu tenho um, uma deficiência bem grande aqui na frente já. E ela é, é obviamente quando eu for falar para você, eu corta, mas corta dos lados, porque na frente já não tem nada, senão eu fico, eu fico zerado. Sim. Né? E eu, sou, eu tenho um ciúmes pelo meu cabelo. Né? Apesar de ser quase nada na frente. Mas tá. atrás ele costuma dar volume legal. Chega muito nesse tá. caso. Você só atende mulher ou atende homem também? Essa questão. Atendo homem também. Atendo, tendo bastante homens. É, é. Hoje, por causa da, da, da barbearia, que hoje a barbearia vem com força é, de novo, né? Que tinha dado uma grande queda em barbeiros, mas hoje eles modernizaram a barbearia. Então, assim, ó, eu perdi muito público masculino pela barbearia. Mas ainda tem muitos clientes que vêm, né? Então, assim, ó, quando a pessoa vem reclamando, né, do cabelo, eu tenho que tomar cuidado, né? Como você falou. É, é, além de ser pouco cabelo, mas ainda tem ciúme desse pouco. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu sempre digo que eu corto menos pra cordar, cortar bem. Então, eu vou cortando aos poucos pra pessoa se vendo, né? Acho que é esse o meu método, assim. Eu nunca fui uma cabeleireira de cortar muito cabelo. Eu sempre corto menos, que a cliente às vezes pede, porque se ela dissesse, assim, ah, André, mas pode cortar um pouquinho mais. Beleza, é esse o meu... Tanto que eu sou reconhecida aqui no, salão, no, no, no bairro. Não, pode ir lá na Andréia que ela acerta o teu corte. É agora. Entendi. É... Por exemplo, uh, o salão está aí, aberto ao público, é, você tem, oferece va várias, vamos falar assim, várias opções, né? Sim, eu Quais seriam as opções serviço. que você oferece hoje? É, vários serviços, isso. Qual é, quais seriam os seus serviços que você, você hoje oferece? Então, hoje a gente tem a parte da manicure, né? É, man, é, Pé e mão, né? Pé de cura e manicure. Tem a, as fibras, né? A da, na, na linha da manicure temos a fibra de vidro, a, o em gel. E na parte de cabelo, que seria comigo, né? Aí a gente tem corte, escofa, é, a área de reconstrução, hidratação, nutrição do cabelo. Nós temos hoje uma linha de terapia capilar, que é para a área de cabelos com queda, né, nós temos... Hoje, o, o salão está muito se especializando nisso, na terapia capilar, porque as pessoas vinham de uma cultura de só fazer química, não tratar os cabelos. Só que, Sim. se nós não tratarmos o cabelo, nós vamos ficar sem cabelo para trabalhar. Então, a gente está se preocupando muito com a parte terapêutica dos cabelos. Porque se você não tratar os cabelos, você não vai ter cabelo para muito tempo, fazendo químicas. né Falando em saúde capilar, né é, quando você fala, olha, se você não cuidar, a gente só tem que deixar claro aqui, né, André, que nós estamos falando para um público, sim, na sua grande maioria, feminino, mas também sim. um público masculino. Por exemplo, masculino. por exemplo, Uh, o, que, o que causa a queda de cabelo? O que, que você poderia fazer? Como é uma terapia, então ela tem, é, como diz o outro, alguns causadores. Então, a gente consegue identificar numa terapia, por que você está tratando aquilo. Quais são Sim. os maiores causadores de queda no cabelo, ou queda de cabelo? Então, hoje, a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é se ele está usando alguma medicação. Né, porque dependendo da medicação, se ele tem tireoide, se ele usa remédio para controlar essa tireoide, ele, ele já tem perda de cabelo ali. Uh, o estresse é outro causador demais, assim, que se a pessoa, se eu pergunto, a pessoa, André, meu cabelo caiu demais esse mês. Aí eu assim, ó, esse mês tu teve um ponto de estresse? Tu tá se incomodando com alguma coisa? Batata! A pessoa diz de cara, realmente, esse mês eu me incomodei com alguma coisa, com o filho, com o marido, primeira coisa. É, o, hoje, hoje no, nos cursos que a gente está tendo de terapia capilar, foi diagnosticado que algumas linhas de cosméticos, eles estão usando soda cáustica nos shampoos. Eu não sei por que razão usar uma soda cáustica nos shampoos, é, não sei se é uma, um componente mais barato, não sei e daí o é que acontece causa muitas alergias e pode causar queda com certeza então assim ó, é, outra coisa de, de queda, teve a pandemia, né, as pessoas é, ficaram com a imunidade muito baixa também causa muita queda a pandemia a, o covid, né porque ela é uma inflamação. Sim. A nossa alimentação. Nossa alimentação está muito contaminada, né? Hoje em dia a gente tem que pesquisar muito nossos alimentos. É, comer menos açúcar, tomar menos leite, uh, usar menos trigo, porque o trigo é um, um produto que tem muito glúten. Isso está contaminando muito, né? E inflama o nosso corpo. É onde a gente está estudando bastante essa parte da terapia, para saber o que falar para o cliente. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, eu trato um cabelo aqui no meu salão, a cliente reclama que né, tá faltando vitamina e tal, eu trato esse cabelo várias vezes, mas a queda não para, a queda continua. Eu tenho certeza que os meus produtos são bons, mas aí entra a parte da cliente, o que, que ela está comendo, como ela está dormindo né, a falta de sono, se ela está, é, tem alguma atividade física, que ajuda muito, né, hoje em dia, é, todos os médicos, se tu for no médico hoje, o médico vai dizer assim, ó, faça atividade física, porque a gente está precisando. É, ou seja, é um complemento de ações, né, não é somente uma Sim. coisa, né. Ah, eu vou não. lá, é, vou Atingir o cabelo, ah, vou usar... Hoje, oh, oh, Andréa, é, tem, a, não sei, você pode me responder isso com mais autoridade. Há muitas ofertas de milagre capilar, tônico, uhum. não sei das quantas, energético, uhum. pílula, não sei o tem Você que trabalha com cabelo há mais de 20 anos, isso é real? É fantasia? O que, que é isso? É fantasia. A indústria... A indústria apela muito, né? Ela faz muita publicidade que, na verdade, não, não, não é verídica. Assim, é só um, um produto para ser vendido, né? Infelizmente, nós temos. Temos muitos produtos bons, fantásticos. Hoje, assim, ó, com a minha experiência, a gente já consegue, né? É conhecer as empresas que realmente se preocupam que o produto vai fazer o que, tinha, o que tem que ser feito. Mas tem muito produto que não é só propaganda, infelizmente. É, por exemplo, você está aí, você, você trabalha, você já mostrou que você identifica, olha, a queda de cabelo pode ser por N fatores. Além disso, o que mais você detecta no a, a, tratamento do, do cabelo do seu cliente? Vamos falar cabelo do seu cliente, né? Mas a saúde Sim. capilar do seu cliente. O que mais chega aí? É, então, a parte além do de... Estresse, né? é, além do estresse. Então, se ele usar produtos... É, porque os produtos da cosmética, eles têm sulfeto, sulfato e eles têm petróleo. Esses produtos que têm esse, essa composição, ela, ela vai causando alergias no teu cabelo, vai causando queda e vai causando... Tipo assim, ela vai cicatrizando atua o, o bulbo capilar. É, são palavras difíceis. Mas é assim, ó, lá na raizinha do fio, vai causando, sabe, danos que às vezes não, não tem mais como voltar atrás. Então, ah, o que, que eu recomendo para minhas clientes? Vocês têm que fazer o uso de um produto que não contenha. Ou contenha pouco, né, ou usa uma linha profissional de vez em quando, um tratamento bom, um produto bom, para evitar, no futuro, a perca de cabelo irreversível, né? Porque existem as, as percas de cabelo que vão crescendo os fios, mas tem as percas que não crescem mais fios ali. Então, eu acho que é muito os produtos de higiene. Ah, uma coisa também que eu lembro de falar, é que assim ó, as pessoas pensam que lavar o cabelo todo dia faz mal. Ah, não presta lavar o cabelo todo dia. Só que hoje a cosmética já descobriu. A gente precisa lavar o cabelo. É, não precisa ser todos os dias, né? Mas assim, ó, três vezes por semana. Porque o nosso couro cabeludo, ele também é pele. Você, aí eu faço a pergunta para os meus clientes, né? Você toma banho todo dia? Né? Então, se você tomar banho todo dia, seu couro cabeludo é, é pele. Precisa ser lavado, higienizado. Então, é uma coisa assim que às vezes é... tem muitas pessoas que têm queda de cabelo porque não lavam o cabelo. É, às vezes lavam. Eu tinha clientes que às vezes eu perguntava, ai, André, às vezes eu demoro uma semana para lavar o cabelo. Eu chego a me arrepiar. Uma semana sem lavar o cabelo. Imagino o que não está morando no cabelo, né? Uh -huh. <risos> <risos> É, fora que é, é, é esquisito, né? O André e, e mais uma ah. curio... é mais uma curiosidade minha. Por exemplo, você é, trata com vários vários cabelos. Qual que é assim a, a a diferença de você pegar um cabelo fino, um cabelo grosso, um cabelo um couro oleoso, um, um cabelo um couro seco, é couro cabelo, enfim. É, você pode especificar um pouquinho? o que, que dá mais assim trabalho o que de, tem mais disponibilidade de gerar algum problema capilar É na verdade os cabelos é, mais oleosos né tem muita oleosidade Oioso. esse cabelo ele precisa de tratamento ele não vai ser só numa uma tratamento que vai melhorar entende é igual a sua saúde se hoje você fica doente precisa tomar um antibiótico você não pode tomar um antibiótico errado, você tem que tomar o um antibiótico sete dias nos horários certinhos. Então, a mesma coisa é os problemas capilares. Às vezes, tem cabelos que não podem ser tratados só numa aplicação de produto. Ela tem que ser feita um cronograma, que hoje é falado muito em cronograma capilar. Eu tenho uma cliente que a gente precisou de mais de três meses de tratamento aqui no salão. É, aplicações direta no couro cabeludo e ainda ela levou o tratamento home care para casa. Ela só usa produtos profissionais que eu indico para ela. Por quê? Ela estava careca, quase careca. Tinha muito poucos fios, porque foi pós-covid. E ela usava muita medicação, né? Ela usava, ela tinha outro outro doença no couro cabeludo que é Pissolíase, que é umas casquinhas que envermelham, sangram. Então, são problemas capilares que tem que ser tratado, é, não numa aplicação só. Então, eu acho que os oleosos são os mais difíceis de, de tratar, no sentido que o cliente tem que se convencer que ele está com couro cabeludo doente, né? E que às vezes eles dizem, assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas se você. Ficasse doente hoje, fosse postal, você dá o um jeito do dinheiro. Então, o couro cabeludo também, ele fica doente, ele precisa de tratamento. Eu acho que esse é o cabelo mais complicado de tratar. Mas tem outro cabelo também que é bem difícil. Oi, fala. Qual? Não, qual cabelo? Cabelos de De loira. O seu? O seu? <risos> o, o meu, o meu é o mais difícil de. Assim, ó. O, quando é problemas de saúde do, do couro cabenudo, tem o problema de conscientizar a pessoa que ela precisa de um tratamento. Tá. E as loiras, ou as tá. mulheres que querem ficar loiras, elas têm que. Eu, eu, de um tempo pra cá, quando a, a mulher disse assim, ó, oh, André, eu quero ficar loira. Eu sento com ela. E falo tudo que ela vai gastar e o tempo que ela vai ter que ficar fazendo tratamento no salão para ficar com o loiro assim, bonito. Porque ela acha que só vir um dia no salão, ela fica loira bonita. Então, não fica. Fica não, fica não. Não fica. É mais trabalhoso, né? É. É tanto Mas que como hoje... é o processo, então? Vamos lá, eu quero ficar uma loira bonita. E aí, como é que faz? Uma loira bonita, tá. Primeira coisa, você não pode ter tinta preta no cabelo. Ah. Se tiver tinta preta no cabelo, é mais difícil ainda. né? Porque você tem que tirar todo esse pigmento da, da, da tinta escura, né? Que daí no começo vai ficar feio essa cor, não vai ficar um loiro bonito, porque elas querem um loiro platinado. Ou um loiro pastel, é. né? O um loiro bege. Hoje tem vários nomes de loiros. loiro bege, loiro pérola. Então, assim, ó. para ficar esses tons de loiros bonitos, que seria a cor mais natural, tem que ser feito uma... Primeira, uma primeira etapa de luzes, né? É, mexa no papel. Tudo são nomes que, né? Todo mundo aqui, as mulheres conhecem. Então, assim, ó. Eu tenho que ver se o cabelo consegue passar por, esse, por, esse, é, por essa agressão, porque o descolorante que a gente usa, ele agride o fio, ele tira o, o pigmento. Então, ele deixa o cabelo ressecado. Então, tu já tem que ver se o cabelo vai conseguir é, passar por esse processo sem quebrar. E depois que passou pelo processo, tem que ser hidratado. Aí vem a parte do cronograma, não pode ser só uma aplicação. Às vezes tu tens que fazer três aplicações, porque todas as vitaminas que o cabelo perdeu, você tem que repor. E às vezes também não pode repor também num dia só. <risos> então, é as loiras, né? E fora que loira tem que ser escovada, tem que vir no salão se escovar, tem que vir hidratar, tem que vir cortar. Então, é várias etapas. Quem já foi loira ou ainda é loira, vai me entender do que, que eu estou falando, Assim, mas vamos é. vamos vamos inverter. Aí é uma, vamos inverter agora, e se é uma loira tá. que quer ficar morena, e aí, a exigência é a mesma? Não, bem tranquilo, bem tranquilo, porque Por a química escura, a química escura, só que assim, ó, também tem aquele caso assim, ó, a pessoa está muito loira, está com cabelo super sem vitamina, super ressecado, ah, eu quero ficar morena. Tá, beleza, a gente vai fazer dois processos de tingimento nesse cabelo. Eu vou colocar um produto e depois vou colocar uma tinta escura. Se o cabelo tiver ressecado, ela também vai ter que fazer o tratamento, porque senão esse cabelo escuro também não vai ficar bonito. Vai ficar opaco, vai ficar sem brilho. Então ela também tem que tratar. Então é, de certa forma, é, quando o teu cabelo tá feio, tem isso que cuidar dele, né? E tem que ver se esse tratamento é só superficial na, na haste capilar ou se é no couro cabeludo. Então, tem dois, dois, duas partes aí que a gente tem que se preocupar. Com o couro cabeludo e com a haste capilar. Que a haste capilar é o fio. É o que tá aqui fora. Mas o que tá aqui dentro, tem toda tem toda uma... Uma, uma química, sabe? É, eu estava dizendo para o meu último curso de terapia capilar que eu fiz, eu disse para o meu vendedor que eu vou é, expor um quadro do fio capilar, do, da raiz. Porque as pessoas pensam que o nosso fio é nada. Só que lá dentro do fio de cabelo tem tudo. Tem a cutícula, tem as escamas, tem uh, o bulbo capilar tem sabe é, é bem complexo e as pessoas às vezes não dão tanto valor né então eu disse que eu vou fazer um quadro do da raiz do cabelo para elas verem o, o tudo que envolve o um fio de cabelo é, eu acho que o que você acabou de falar é como a gente é o dentista né a gente só conhece Sim. o dente que tem quando arranca ele aí a gente fala nossa, meu dente é tudo isso. É tudo isso, bem lembrar. É, é mais fundo do que você achava. É mais do que a gente acha, né? É, bem assim, verdade. É interessante, é interessante. Porque realmente é. nós não temos uma educação de capilar, né? Nós não temos. É tipo, ah, ah coisa de hereditário, ah, ou não. Sim. Mas. Só que quando você vai ao salão. Né? e principalmente quando se faz, você acabou de falar, uma terapia é como se a gente uhum. fosse um psicólogo. Eu não preciso de psicólogo, até você sentar no divã. Aí você até vai... você precisar. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui falando diretamente de Totiquiquem, da cidade de Oyama, uh, estamos falando diretamente lá no Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, com a cabeleireira Andréa Machado. Andréa Machado é uma pessoa ao qual eu tive a honra de conhecer há três anos atrás, em uma viagem que eu fiz a Santa Catarina. Nós fomos viajando junto no ônibus por mais ou menos 12 horas. E foi um papo muito agradável, uma pessoa muito atenciosa, uma mãe, uma amiga, e uma pessoa que realmente tem história na sua cidade, história no seu bairro já está mais de 20 anos na profissão de cabeleireira e 14 anos no mesmo local estabelecido. Ou seja, hoje ela está falando para nós da importância né, não somente de ir a um cabeleireiro no salão de beleza e cortar o cabelo, tingir o cabelo, fazer uma escova no cabelo. E sim, como cuidar dos seus cabelos, a saúde capilar porque hoje nós sabemos que as pessoas estão cuidando muito da unha, estão cuidando do corpo, daquela barriguinha é, é, que está um pouquinho com um pneuzinho, das estrias, mas o cabelo ele quase que é visto mesmo como um detalhe, eu só preciso terminar a beleza do cabelo, e na verdade o cabelo também tem que cuidar da saúde. André, nós tô, eu estou aqui falando com o público né, da importância do, do, do seu trabalho em relação à saúde capilar, o tempo que você está aí já com o seu estabelecimento. E eu gostaria de entrar, inclusive, na, na, na grande luta que eu acredito que você, como tantos brasileiros tiveram, né, não vou falar o mundo inteiro, que é muita coisa, né, mas o mundo inteiro Sim. passou por isso, porém, nós temos que tratar um assunto mais perto, que é dos nossos é, do nosso país, é, sobre a pandemia. Como que foi é, você encarar é, dentro do, de algo que você... Eu sou ganhar pão, você não trabalha é, uma vez por semana e fica cinco dias em casa olhando que vai como que vai gastar. Você trabalha todos os dias, 24 horas por dia, para não falar assim, né? sete dias por Sim. semana, 365 por ano. Como que foi Sim. você enfrentar a questão da, da lei do lockdown, da questão do fica em casa, fecha tudo? Como que foi isso? Uhum. Como é que você encarou essa fase? Então, é, a princípio, quando mandaram fechar tudo, a gente, é, né, a gente fechou porque todo mundo fechou, né? Eu lembro ainda como se fosse hoje, dia 18 de março, eles mandaram fechar tudo, né? Então a gente fechou para o ônibus, para a escola. Então parecia um sonho, né? Um sonho ruim, assim. Meu Deus, fechar tudo como, né? E as contas, e os boletos? Tinha que pagar. Então, como comida, já dia né? 18. E a é. Sim, e daí assim foi aquela loucura, porque o pessoal ficou tão apavorado que foram pro mercado comprar comida, estocar comida, Muito. né? É, mas graças a Deus, assim, depois que passou, né, 18 de março, aí começou abril, o pessoal, o pessoal começou a se cuidar, né? Então, assim, ó, é, a gente já assistia, no caso, quem tinha para ir na igreja, a gente fazia tudo online, né? Começou essa a era do online, né? Tudo pelo Zoom, é, compras, tudo online. Então, a princípio, eu acho assim que a gente conseguiu se adaptar, né? Era triste, né, de não sair de casa, assim, foi, foi bem triste, assim. Eu acho, assim, que hoje, no, na, na pandemia, no primeiro ano, eu não senti tanta dificuldade financeira como eu tô sentindo hoje. Eu tô achando que, eu não sei se é, é, é a perspectiva, né, que vai, vai de ano em ano, vai piorando. É. Porque teve aquela primeira piora, né, e depois, os, os próximos anos, estão sentindo a primeira. Deve ser isso. Porque eu não tinha Sim. sentido uma crise é resto, financeira, né? isso, como está sendo uh, esse ano. Esse ano agora, quando entrou junho, maio, junho, de, de lá para cá, o movimento nosso caiu muito. Mas também, assim, o aumento da gasolina, o aumento da comida, né? do, do, da cesta básica, que as pessoas precisam é, se alimentar, então aumentou muito, né? Então isso para nós está sendo... Eu estou achando hoje pior que no começo da pandemia. É, na verdade, Andréia isso é um... Eu também vou falar que é uma série de fatores. Tá? É, crise em todo mundo sempre existiu, não é nenhuma novidade, né? O problema Sim. é que nós, há muitos anos, não via uma pandemia mundial... Sim. Nunca vimos. Que acarretou não. num fechamento mundial. E logo em seguida, depois de dois... De, vou falar de loucura, né? De, de tanta é, medo, é, informações que realmente... Tipo, olha, tem que se cuidar. Sim, mas havia coisas que não precisavam ter sido feitas. Por exemplo, trancafiar todo mundo e pessoas se degladiando Sim. dentro de casa. Muita gente em depressão. Muitas pessoas depressão. se loucuras, né? E, sim. É, e logo em seguida, o que desencadeou uma guerra que ninguém esperava. Sim. Ou seja, uhum, o, mundo, sim. o mundo está mais fraco, o mundo está mais fraco, economicamente falando. Sim. Para você ter uma noção, a você falou do, das coisas que aumentaram, né e o que caiu de, de movimento. Você imagina que quem pagava uma passagem de ir daqui para o Japão para ir no Brasil só de ida e volta era 90 mil. Só de ida e volta, 90 mil. No valor aí. Hoje está 140, 140. Meu Deus. Muito. Então, o que, que nós é, temos que fazer? Na verdade, nós temos que acreditar que uma hora essa guerra vai acabar, uma hora Sim. a crise também vai passar, mas as consequências viria sim é as consequências se você não abrir seu é comércio se você não abrir seu comércio alguém a sentir sim. E estamos sentindo hoje porque você tinha uma reserva essa uhum. reserva foi gasta por que, que foi que eu estou falando isso a sua área é uma área delicada ninguém vai todo dia no cabeleireiro ou vai não a mesma pessoa não. todo dia não vai não então então, era óbvio uhum. que essa crise ia bater, e ela bateu, olha, Andréia, cheguei. Sim. Mas quantas, quantas pessoas sentiram isso dia a dia? Então, eu falo para você, é, quando você fala, olha, espera aí, o negócio está tá esquisito. O que, que você fez nesse interim do, da época da pandemia? O que, que você fez? Tivemos que fechar, tá bom. Você fez como para se manter é, o, seu, o seu salão de cabeleireiro? Você ia até o cliente reservado, o cliente ia até você reservado? Como que funcionou? Não, na verdade, o meu bairro é um bairro mais carente, né? E assim, as pessoas se cuidaram com máscara, tudo, mas depois que passou março, eu comecei a abrir. Eu abria e atendia um cliente por vez. Fazia o agendamento, né? Então, a gente se cuidava com álcool gel, né? com a limpeza tudo que a gente pudesse fazer da parte de, de higiene a gente fazia e atender uma pessoa por vez para não, não deixar é, pessoas que tinham que estavam gripadas a gente pedia para né para não vir conversava antes mas eu acho assim depois de abril eu tive que abrir o salão porque senão eu não ia comer né a família tava dependendo de mim então eu precisava abrir o, o André bom, muito bem. Nós já deixamos claro até como que foi você enfrentar a crise, ou seja, é, todos, né, tiveram que de alguma forma é, driblar, né, a restrição, né, não podia isso, não podia aquilo. Hoje, o que que você sente assim, você cuidando do seu cliente quando ele entra no cabelo? Ele deixou. De Olha, primeiro faz tudo que eu quero. Hoje não. Ele fala, não, só corta não lava hoje tá alguma coisa nesse sentido também sim sim primeiro as loiras né as loiras sumiram do salão assim eu tenho muito poucas clientes loiras porque precisa de manutenção é, muitas loiras é, pintaram os cabelos escuro né aderiram os cabelos muitas pessoas é, que tinham cabelos brancos que pintavam o cabelo elas deixaram de pintar o cabelo assumiram os cabelos brancos e realmente, assim, ó, festas, né? A gente já não tem mais as festas, que antes a gente fazia muito penteado, maquiagem, essa parte a gente não tem mais. É muito raro lotar o salão com uma festa de casamento, que antigamente eu eu, arruma, eu já arrumei duas noivas num sábado, né? Porque tinha muita festa. E com a pandemia, essas festas é, foram restritivas é, total, né? E hoje, por causa dessa crise financeira, as festas são bem menores, né, é só, por exemplo, um casamento é só Ainda. bem as pessoas mais próximas, né, uma festa de aniversário é só as pessoas bem próximas e, e as pessoas quase não se arrumam mais, e com a era da internet, que deixou muito acessível as pessoas descobrirem como fazer tal coisa, como fazer uma trança, como fazer um penteado, como lavar o cabelo, então, as pessoas estão diminuindo de vir no salão, né? Só vem mesmo quando é uma coisa muito necessária. Um corte que ela não vai saber fazer, né? Muitas mães cortam as franjinhas das meninas em casa, né? Porque daí já aprendem, botam lá no YouTube e fazem. Então, hoje realmente é uma coisa bem restrita, assim. Então, é onde a gente diminuiu bastante. Vamos falar do cabeleireiro no Brasil. Vamos falar assim que eu acho mais claro. Eu, eu acho ainda, a gente tem bastante, bastante cliente ainda, né, porque quando a gente se dedica, por exemplo, eu tô há 25, 26 anos com salão. Então, para eu estar hoje com o salão aberto é porque realmente as pessoas gostam de mim, né, tu tens que conquistar o cliente não só com o teu trabalho, claro, também é necessário, mas com o teu atendimento. Né, então, eu me vejo assim hoje, eu, eu tenho muitos clientes, porque as pessoas gostam de mim. Ah, não, mas eu vou na Andréia, eu gosto dela. Ou, ou não, a Andréia procura sempre fazer curso, a Andréia tá sempre evoluindo, tá sempre procurando produtos diferentes, eu tô querendo... Ah, porque assim, a mulher, ela é vaidosa. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir no salão. Então, eu sei que a nossa área não acaba, né, a área da beleza não vai acabar. Mas a gente tem que estar tá se reinventando. Por exemplo, hoje Sim. eu estou com um problema de saúde com as progressivas, porque as progressivas são produtos químicos, né? De certa forma, antigamente era formol, que a gente usou muito, mas hoje a gente usa, usa as ácidas, são escovas progressivas ácidas. Uhum. Mas esses ácidos também são químicos e me fazem mal. Sim. Eu, o que, que eu vou ter que fazer, né? Para eu não parar com o meu público, eu tenho que reinventar, por exemplo. Eu vou fazer um curso agora... É, para entrar na área de sobrancelhas. Eu vou ter que me adaptar... né, para procurar uma outra coisa para fazer dentro do meu salão. Para eu não não diminuir o meu ganho, por exemplo. né? Porque daí eu vou deixar de fazer um trabalho... mas eu vou aderir a outro trabalho. Essa parte de sobrancelhas... É, tem bastante procura... hoje eu estou vendo... porque as pessoas... tem muitas pessoas que têm pouco cabelo... até porque cai o cabelo... e cai da sobrancelha também... Sim. Então, a, a micropigmentação na parte de, de sobrancelha, de lábios, é uma área que está crescendo muito, que é onde eu quero entrar agora. Então, essa parte, eu acho que é de se a gente se reinventar e está sempre procurando coisa nova, né? O meu salão, eu estou sempre tentando é, mudar uma parede, mudar um, né, um, um, um acessório. É, são acessórios novos que vão chegando. Agora a gente veio com um, um, um aparelho de ozônio, né? que é, ele solta solta fumacinha, então, a gente tem que estar trazendo essas novidades para os clientes, para elas não abandonarem a gente, né? Então, é isso que eu estou procurando fazer é. agora, nosso trabalho. E qual é a sua visão sobre o futuro do legal? André, agora eu vou só dar um 360, um pouquinho, porque nós já estamos encaminhando para nossos minutos finais, é, tá. mas eu descobri que eu e você temos uma amiga em comum. Sim. É uma pessoa ao qual eu estimo muito, uma pessoa ao qual eu tenho um carinho por ela, pelo marido, pelos filhos. Uhum. Uhum. É, um carinho muito especial. A Fátima da Voncher, você quer deixar um recado para ela? Que ela vai ver esse nosso bate-papo. É, minha grande amiga Fátima, também eu a estimo muito, ela, maridos, filhos. É, quando eu conheci a Fátima, os filhos dela ainda eram pequenininhos, e a minha filha era pequenininha também, né? E ela é uma grande amiga até hoje, a gente se fala de vez em quando, agora porque agora está muito importante, agora ela tem a Voncher, né? Que ocupa mais o tempo dela, só que agora ela tem netos também, né? Já tem até netos. E a família cresceu, é, deve estar tá. tá ajudando. Mais, muito linda. Um abraço, aí. Fátima. Eu vi a entrevista dela outra vez. Bem legal. É, foi uma honra poder falar com ela. É uma pessoa muito querida. Ela mencionou também sobre você quando eu comentei. Ela tem um carinho muito grande <risos> por você, uma estima muito grande por você e por toda a sua família. Bom, bom é, há, um, há um costume, o, o, o André, no nosso quadro aqui, no nosso programa, de antes de encerrar, é, antes da gente encerrar, eu peço sempre que a pessoa fale assim, como ser encontrada, primeiramente, nas suas redes sociais, ao qual você quer passar, é, para quem não conhece, como encontrar Andréia Cabeleireira. Então, eu tenho o Instagram, né? Andréa é Andréa Profissional no Instagram. Andréa hotmail.com. E no Facebook, Andréa Machado, né? E aqui em Criciúma eu estou no bairro Cristo Redentor, na Próspera Grande Próspera, que também acho que é mais fácil eles entrarem ali no Instagram já já descobre tudo, né? Do que eu passar o endereço é. aqui. Mas aqui em Criciúma, Hoje em dia ah, a gente está muito próximo. Não, hoje né? eu endereço... É, hoje o endereço é Instagram, minha filha. É um negócio de ma... é Instagram, de mapa é. que não adianta. Não, é Instagram. É. Então, repete Instagram. de novo o endereço do Instagram, por favor. Repete de novo. É andreapro... Andreaprofissional, arroba Tá. Eu vou deixar claro que na descrição do vídeo, na descrição abaixo do vídeo, vai estar o seu Instagram, para as pessoas poderem te contactar, é, conhecer o seu trabalho, conhecer um pouquinho da de, de Andréa, a pessoa que eu tive a honra, a alegria, e hoje eu posso chamar de minha amiga também. né Andréa, uhum. é, mais alguns minutinhos somente do seu tempo, que eu já quero agradecer desde já, para todos que estão nos acompanhando também. É, eu tenho três perguntinhas, elas são feitas rápidas, certeiras e o corte delas são precisos, ou seja, a resposta dela mais precisa ainda. Então, são três com três respostas pontuais, ok? Tá. Ok. okay. Primeira pergunta para a Andréa Machado. Um sonho, Andréa? Sonho? Ai, agora. Ah, reformar meu salão. É o sonho agora. Deus. Deus, sempre, sempre Deus na minha vida. E o que, que representa Deus na sua vida? Ah, tudo. Tudo eu devo a Ele, né? Deus é o nosso grande criador. Que recado você deixaria para a Machado para ela ver nessa mesma rede internacional de comunicação chamada internet, para daqui 30 hum. anos? Que mensagem ou que recado você deixaria para Andréia Machado. Olha, se eu ainda estiver viva, <risos> é, 30 anos, você vai viver com de... 120. O que você está reclamando? Você vai viver com 120. <risos> não! Eu não quero ficar velha! Não vai. Delícia está aqui, ó. É, é. é eu aqui. sei. É, nunca mãe. deixar de sonhar, né? Ser feliz. Às vezes, não sonhar muito alto. Ser feliz com o que a gente tem. Esse é o recado que você deixa para a Machado para daqui a 30 anos, no mínimo. Ela vai olhar fala, e falar. O que a Andréa quer falar comigo mesmo? <risos> é isso. Seja feliz tá com o que tem. Ok. André. mais uma vez, eu quero te agradecer por esse tempo que você prestou de estar aqui falando comigo, disponibilizou de estar falando com o público do painel atual. É, só tenho que te agradecer, desejar saúde, paz, prosperidade, proteção divina, fé, esperança e força para você, para os seus filhos. Eu não vou mencionar cada um deles, porque eu sei que cada um deles para você é especial. E uhum. eu acho que basta o amor da mãe, da de toda a família, o resto uhum. eu encaminha, né? Tá, Mas eu quero deixar Sim. aqui desde já meu profundo agradecimento, a honra de ter te visto depois de três anos, e a alegria de ter reencontrado você ainda aqui virtualmente falando. Uhum. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí que, que vai nos ouvir. E é, sempre é, escolha um, um cabeleireiro para se arrumar. Não se arrume em casa. Oi? Procure a Em Criciúma, procure a Machado. Certo, André? Certo. Então tá bom, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez. Um bom, uma boa tarde, bons negócios aí, bom movimento, saúde, tá paz, bom, e se cuida, viu? Igualmente para ti, tudo de bom, bastante saúde para nós. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Tá bom? Tchau, tchau, beijo, tchau.